Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Um dos erros que a pessoa comete no assunto de emagrecimento é comer sal a mais, ou seja, o tal em é excesso. O sal faz. Cara, qual é a função do sal no organismo humano? Sobre o líquido, reter. Reter o líquido uma, humano. Mas, além de. Mas, o problema do sal. É que além de poder aumentar, de fato, na sua pressão arterial, o melhor seria que a pessoa comesse só 5 gramas de sal por dia, o equivalente a 2 gramas de sódio. Mas não come sal demais. Não fique no exagero de comer sal. Demais, isso talvez não dê nada, mas melhor prevenir do que remediar.